Bem-vindos, bem-vindas, quem está online, quem está aqui presencialmente. É, estamos aqui no Invenção Brasileira, esse teatro histórico, esse espaço importante aqui para a cidade, esse espaço importante para o Mercado Sul. Muito bem-vindo, essa é a nossa casa. E eu peço, antes de tudo, licença a nossas mães, a nossos pais, a toda a nossa ancestralidade. E essa hora da gente se sincronizar, bem-vinda a vitória, pode chegar na mesma sintonia cósmica. E essa é a hora que a gente sente um bater do coração. Com a força da nossa ancestralidade, saber de onde tudo vem, diz Eduardo Viveiro de Castro. Sintonizando, o maracá é o acelerador de partículas do índio. De onde vem a batucada? Opa! De onde vem a batucada? Salve, mestre T6! Vem da cabeceira do rio. Vem da cabeceira do rio Tá com a cara amarrada No meio da madrugada Vem samba, vem samba Vem samba, vem samba, vem samba, vem samba. Yeeey! Yeah, Maracáiee! Yeah. No pulo da onça pintada a gente tem muito o que aprender. Yeeey! Yeah, Maracáiee! Yeah. No pulo da onça pintada a gente tem muito o que aprender. Maracatu, maracatu, maracatu, maracatu, maracatu. Yeah, Maracai, yeah. na boca do peixe a gente tem muito que aprender yeah, Maracai, yeah. na boca do peixe a gente tem muito que aprender Paracai, no pulo da o pintada A gente tem muito que aprender Talvez Eu queria apresentar, convidar vocês A gente viver assim um momento Que as crianças do Pinambá de Olivença me ensinaram Eles chamam de Poransi é o ritual que eles dançam todo o começo de trabalho. Tem outros povos que chamam de toré, tem outros povos que chamam de Awi. E aí elas me ensinaram várias, eu lembro de uma. E fala assim: Maramunhanga, super raipó, opaba marapé e andé e coiro. Ikejepi, ricombé, memé, ianderra e sé Aí eu vou falar de pouquinho Se vocês quiserem aprender A gente pode fortalecer nesse movimento Se quiser levantar das cadeiras Pra bater o pé, chamar essa força Pra gente sentir, né? Aramuyanga Super high pop o papamarapé e andar e, e cairá e que ship e comba mm e ande hei Fala mais ou menos assim. Maré encheu, turno vazar. De longe, muito longe, eu avistei o ará. Minha, minha palhoça, coberta de sapé. Meu arco, minha flecha, minha cabaça de mel. Ará é o dia. Catuara, bom dia. Catu caruene, boa tarde. Catu Boa noite, sejam muitos bem-vindos. Esse é o Cus Urbanos, mostrando de onde tudo sai. Tenho a honra de ter a companhia aqui de Fernando Barros, um migrante aí da, do ABC paulista, para as terras da Cafuringa. E a gente teve o privilégio de crescer, assim, lá em São Bernardo, em Santo André, em um lugar que está muito próximo da Serra do Mar. E eu subo na laje de casa e você olha, assim, 360 graus, assim, você está rodeado por uma floresta linda de chaminés. E a gente acorda todo dia com o canto das máquinas, sentindo aquele perfume de tudo que é produto químico, que a poluição joga no ar, e nas águas, e nas terras. E a gente cresceu querendo fazer mais barulho que as próprias máquinas. E tem uma banda assim, que representa muito isso, assim, que eu apresento para vocês aqui. Claro que com toda a minha incapacidade musical e também... Né, com essa adaptação quase rural então vamos tocar Garotos Podres E a gente foi conhecendo outras galeras de Outras Quebradas Que traziam Uma outra alegria Uma outra leveza E essa, então, lá era a banda Carranca Bye. Morro que peço socorro, soco e corro E ao mesmo tempo florescia lá outra rapaziada, um pouco mais barulhenta, ao qual eu me apeguei também. E peço outra licença aí para as nossas atraseiras. E Se Zaker! Me refiro aos vagabundos eletrônicos. Salve a Lepoveda, dos meus mestres. E aí, vou trazer essa aqui para vocês. As bandas a misturar assim, uma formação pesada de banda de rock com percussão, salvo azeitona. Doops, doops, doops, coisas vão ficando cada vez mais esquecidas. Vou por expor minha mentira, minha miséria, minha cangreja. Vou pedir tu mais esmola, por Deus do céu. céu, céu. Vou falar mais alto o canto do roteiro. Como... Aperta o botão número 6 Precisa apertar a luz número 6 Precisa o botão número 6 Pro Robinson poder colar aqui Gente Faz fio não come. todo mundo briga. Ah, no meu sertão a vitória também chega com esse bandeirão aqui. Manu com, hey, come hey, eu aproveito essa Vai deixa para chamar não ao palco que não já come. está Vamos improvisar Vai, vamos. aqui em cima desse rap histórico de Santo André O popô, o o, o o popô, o popô, o, o, o, o popô não come, o popô só povo. o popô não come, o povo só trampa Eu cheguei de longe, do ABC, de São Paulo Vim mostrar pra você, olha preto no pandeiro, mas não come e não mas não come no desce, mas não come não desce, mas não O goiano come o goiano Só tanto ah, o goiano, não, não. Tempo, o goiano é meio pan ah, O goiano só tanto o goiano não É meio pancada e é do resto Não come Mas não come Mas não come, mas não come. Seja são é pra chegar a máximo respeito. Esses foram os Cruz Urbanos, agora clubes chamados urbanos. de Roberson Dior.